É, na verdade, eu só quero aqui manifestar é, a, a minha indignação com a tentativa de blindagem dos ministros. É, sei que há esse acordo, a conversa com o Flávio Dino foi, foi muito boa, mas essa obstrução que tem sido feita, é óbvio que é uma tentativa de, de, de blindagem dos ministros. E ontem me chamou a atenção uma questão de ordem levantada pelo líder da União no plenário, em que ele dizia que a ministra do Turismo não poderia ser convocada e sequer, sequer convidada para essa, essa comissão por não guardar pertinência temática com a sua pasta. Isso é uma, uma, um, um malabarismo, um contorcionismo para poder tentar blindá-la. É uma tentativa de, de, de burlar a nossa convocação e agora convite à ministra eu tenho essa preocupação já que ele até salientou que nem convite ela poderia fazer é, é, poderia ser feito a ela mas é, é, é uma argumentação que não procede primeiro que é uma suspeita da ministra dela ter relação com a milícia isso não sou eu que estou dizendo isso foi amplamente divulgado pelos diversos veículos de comunicação que ela tem relação com a milícia milícia é uma é um crime tipificado como associação criminosa Sendo assim, é um crime permanente. Se a, se a ministra ela está, se ela tem, tem participação com milícia, ela está praticando esse crime até esse momento. Por isso a comissão, que é de segurança pública e combate ao crime organizado, tem esse dever, tem esse poder e esse direito de convocar a ministra aqui, para que ela preste os seus esclarecimentos. Como não será a convocação será convite ela não tem a obrigação então é, é isso que eu gostaria de deixar registrado porque possivelmente a ministra poderia deixar de vir alegando que não é a área temática dela a segurança pública então gostaria que reforçássemos essa essa questão de que a milícia é um crime permanente que ela estaria em tese praticando até agora e por isso, ela deve vir à comissão, porque a comissão é também de combate ao crime organizado, inclusive dos ministros que compõem o governo. Em votação, os requerimentos que convidam o ministro da Justiça, Flávio Dino, ministra do Turismo, Daniela Carneiro, Daniela, o ministro do Direito dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, Ministro Chefe do GSI, General Gonçalves Dias. Aqueles que concordam, permaneçam como se acham. Aprovadas então as aprovados os convites conforme as datas ajustadas aqui com a liderança do governo, OK?